É, além do bem e do mal, Nietzsche, página 54, parágrafo 28. O que é mais difícil de traduzir de uma língua para outra é o ritmo de seu estilo, que está baseado no caráter da raça ou para falar de modo mais fisiológico no ritmo médio de seu metabolismo. Há traduções feitas com inteira boa-fé, mas que são quase falsas, pois vulgarizam involuntariamente o original, somente porque o ritmo vivo e alegre do original era intraduzível. Esse ritmo que passa e ajuda a passar por que de perigoso no assunto é expressão. O alemão é quase incapaz do resto em sua língua e também se duvide de certas nuances divertidas e audaciosas para do espírito livre e independente. De igual modo, que não tem nada bobo da da corte nem de sátil, assim também Aristofanes e Petrone são traduzíveis para ele. Toda a gravidade, o peso, a pompa solene, todas as variedades do estilo enfadonho são desenvolvidas nos alemães em suas variedades infinitas. E me perdoem afirmar que a prosa do próprio Gott, com sua mistura de gravidade e de elegância, não faz exceção, é a imagem do bom tempo antigo, entre aspas, do qual ele fazia parte. E a expressão do gosto alemão, numa época em que ainda existia um gosto alemão, entre aspas, que era um gosto barroco, um molibus et artibus. Lissing representa uma exceção, graças à sua natureza de comediante que compreendia muitas coisas e entendia delas. Ele que não, ele que não por acaso foi o tanto de Bailey, gostava de se refugiar nas paragens de De, de e de Voltaire. E com mais gosto ainda naquelas dos autores cômicos latinos. De fato, Lissing é, gostava... Gostava também da liberdade do espírito, entre aspas, até no ritmo, na fuga para fora da Alemanha. Mas, como a língua alemã, ainda que fosse na prosa de um lice, poderia imitar o ritmo de um maquiavel, que em seu príncipe nos faz respirar o ar sutil e seco de Florença, e que não pode deixar de apresentar as circunstâncias mais graves num alegíssimo desenfreado, talvez não, não sem uma malicio... não, talvez não sem um malicioso prazer de artista, ao pensar na contradição que arrisca. De fato, nele há pensamentos distantes, pesados, duros e perigosos, apresentados sobre um ritmo de galope com Um bom humor cheio de petulância. Ele, ele tá falando do Lissing, né? Tá falando do Liss. Não, ele tá falando do Maquiavel mesmo. Porque ele tá citando aqui que o Lissem imitou o Maquiavel. Quem, afinal usaria dedicar-se a uma tradução alemã de petróleo que mais que qualquer músico até o presente foi o mestre dos, do texto, por suas invenções os seus rodeios por suas expressões que importam finalmente todos os lodaçais do mundo todas as maldades e doenças e mesmo o mundo antigo entre aspas quando como ele, se possui as asas do vento, seu sopro seu hábito, seu desdém, libertador que sabia tudo, faz tudo correr. Quanto a Aristofanes, esse espírito que transfigura e completa em favor do qual se perdoa o mundo, grego, inteiro de ter existido, supondo que se tenha compreendido até o fundo tudo que tem necessidade de perdão, de transfiguração, não sei, não sei de nada que me tenha feito sonhar tanto acerca da natureza misteriosa de Esfinge de Platão, como esse pequeno fato, felizmente conservado sobre a almofada de seu leito de morte. Não se contou nem Bíblia, entre aspas, nem escrito egípcio, pitagórico ou platônico, mas um exemplar de Aristofanes. Como Platão teria suportado a vida? Uma vida grega a qual havia dito não, sem um Aristofanes. Aqui a tradução aqui latim, no meu livro artigos, é Nos Costumes e nas Artes. Assim, o eu... eu vou começar Sabe de trás para frente. Né? Ah, primeiro. A questão da existência, né? A existência é muito pesada para as pessoas que pensam vamos dizer assim, né? os filósofos, os honestos. Então, acho que Nietzsche ele fala que de tempos em tempos sempre aparecem alguns autores que talvez eles só existam para poder amenizar um pouco a, a questão da existência. Eu não conheço esse Aristofanes, mas ele está falando... Eu acho que ele está falando dele mesmo, né? Assim, Para mim Nietzsche hoje é um, um consolo, né? Talvez porque ele tem a coragem de criticar minhas crenças sem ser, vamos dizer assim, mal educado. A, a outra questão que eu quero citar é exatamente o início, né? No, o, quando a gente lê Foucault a gente já entende essa questão da linguagem ser ser uma, uma arma de, de poder só que com Nietzsche a gente compreende mais a fundo né? ele diz claramente que o uso da linguagem literalmente é, é o que determina a nossa forma de pensamento então basicamente é quem fala português é, pensa igual. Por mais que a pessoa tenha ideologias distintas, ou a forma racional dela se expressar acaba sendo a mesma porque ela está sob regras da norma culta. Ou seja, a norma cultas, no fundo, no fundo, são regras para. É, determinar a cadência do pensamento, porque ele fala aqui dessa questão do, dos ritmos, né? Você não pode ser intenso, né? Se você tentar é, falar muito acerca de um assunto novo... Eu, eu, eu, eu, eu, eu tive um colega que, falou, é, que faz filosofia fez física e do nada não ficou é, irritado comigo. Eu não entendo esse, essas pessoas falou uma vez isso, né? o é muito intenso, não pode ser assim. Né? Ele queria a todo custo fazer com que eu seja igual a ele, né? acreditar na questão do comunismo, acreditar na questão do, da política, desejar poder, desejar trazer, é, enfim, ser igual a ele, né? como a maioria das pessoas querem, né? todo mundo quer que os outros sejam igual a eles mesmos faz parte do racionalismo que a gente vive, né? O líder só existe fazendo cópias dele mesmo. E, enfim... Ele... Ah, o Nietzsche aqui, no meio do texto, ele vai citando várias pessoas, né? Como... exemplo... exemplo de como... como a linguagem domina... Pensamento e como é difícil sair disso. No popular, assim, dizem que algumas línguas são boas para falar de amor, como o francês. O espanhol, eu acho que é uma língua muito boa para você falar de política, porque é uma língua séria. Eu, sinceramente, eu odeio o espanhol, acho tão muito sé sério demais. As pessoas que falam espanhol. Falam sempre num tom que se elas tiver. For, como se fossem pessoas de extrema consciência política. Não é bem assim, né? O português. Eu acredito que o português seja uma língua de comediante mesmo. Né? O inglês a gente já sabe que é de negócios. O chinês é uma língua que me encanta. Eu ainda não sei explicar bem aqui ele veio, mas é uma língua. Fenomenal. Ja.